Boa noite, claro, para você que acompanha aí, né, durante o dia todo, aí no seu trabalho, aonde quer que você esteja, é o Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, viu gente? Obrigado aí pela audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha há muito tempo já aqui com o nosso Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, né? Dia 9 de fevereiro de 2023, a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região, através do nosso WhatsApp, você participa, reclamações, flagrantes, denúncias, 997 8244 então vamos que vamos, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, vamos lá para Piracicaba, aquele caso onde é, aquele homem que acabou atropelando lá, é mãe e filha, né? que infelizmente é, morreram na hora. Ele vai a júri popular, viu? Na época foi feito aí o teste é, do bafômetro e deu positivo. Lamentavelmente... Ah, aconteceu isso lá em Piracicaba e a justiça já agendou para o dia 23 de março o júri popular de Milton Sérgio Grossi, acusado de matar uma mulher de 45 anos e a sua filha de um ano atropeladas ao invadir a calçada com o carro que dirigia. Isso foi em 9 de maio de 2021. Como eu disse, teste do bafômetro realizado à época apontou que o motorista tinha, sim, consumido bebida alcoólica. O caso ocorreu por volta das três e meia da tarde. Olha que imagens tristes que a gente vê aí, imagens impressionantes. A chupeta né, da, da criancinha ali, ó, a, a sandália também da mãe. É, o corpo de bombeiros, aí toda uma movimentação das forças de segurança para tentar salvar mãe e filha, mas infelizmente o impacto foi tão grande, a colisão foi tão grande, foi tão intensa que as duas não resistiram. Isso ocorreu na Avenida Roma, bairro de Santa Terezinha, lá em Piracicaba. Então, agendado por dia 23 de março, o júri popular desse rapaz, Acusado aí de ter matado é, filha e mãe Santa Bárbara do Oeste também tem aquele caso da idosa né, a Dona Francisca de 73 anos Que também é, está o acusado O principal suspeito seria é, o, o próprio companheiro Isso aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste Na rua Polônia, no Jardim Cândido Bertini né? Olha aí, ele também vai a júri popular no mês de abril Acusado de matar a aposentada Dona Francisca é, E também ele vai responder aí, possivelmente por ocultação de cadáver O corpo da Dona Francisca só foi localizado em virtude de que trabalhadores é, Que estavam ali com retroescavadeira é, Ao fazer o serviço numa área de mata Conseguiu ver, observar o corpo desta senhora esse rapaz, esse homem também já, é, já foi condenado, inclusive, a, por ter executado uma ex-companheira é, há tempos atrás, há anos atrás e agora é, ele vai de novo à júri popular para é, a justiça né? realmente fazer aí o que tem que ser feito. Imagina aí que situação, né? Você vê, situação lá de Piracicaba que nós acabamos de falar, de, de anunciar aqui e agora perto da gente aqui em Santa Bárbara do S. Caso aconteceu é, em, em Santa Bárbara no ano passado. Olha aí, uma aposta vai levar 76 milhões para casa, né? 76 milhões de reais, isso mesmo. Uma aposta simples isso. Lá de Piracicaba, olha aí, ganhou na Mega Sena 76 milhões de reais. Parabéns, hein? Sorteio realizado ontem. Precisamente, 76 milhões, 403 mil e 943 reais com 65 centavos, hein? É, os números sorteados foram 06, 12, 32, 44, 51 e 57. Parabéns, hein? Quem não arrisca, não petisca. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Vai compartilhando aí o nosso jornal, a edição aqui do, do Jornal da TV SB Notícias. Agradeço demais a você que compartilha de Sumaré, Nova Odessa, Campinas, Vinhedo, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Americana, toda a nossa região, Brasil e o mundo. E amanhã a gente volta. Do nosso Jornal da TV SBN. Vai se inscrevendo e compartilhe. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, boa quinta.